É muito importante verificar que os municípios pernambucanos, junto com o Estado, estão organizando os seus comitês de crise para fazer o trabalho integrado. E é isso que a gente espera também do governo federal, que ainda não aconteceu. Nem o plano de contenção de manchas de óleo foi colocado em prática. E muitas das dificuldades que estamos vivendo hoje é em função dessa falta de coordenação por parte do governo federal. Mas estive aqui agora com a prefeita Célia, verifiquei em loco aqui que as manchas não tinham tocado ainda a praia de Maracaí. No entanto, toda a equipe já estava mobilizada. Já tinha a Defesa Civil, o pessoal da infraestrutura. E do parte do governo do estado, o Porto de Suape, inclusive, no dia de ontem, cedeu boias para fechar a entrada do Pontal de Maracaí, que é exatamente um é, estuário que são as prioridades que nós temos que ter nesse cuidado agora dessas manchas que estão tocando o litoral pernambucano. É, colocar boias de contenção na abertura dessas desses estuários é fundamental. Aqui, por exemplo, no Pontal de Maracaípe, a gente tem cavalos marinhos, a gente tem uma biodiversidade e são as áreas mais sensíveis à contaminação de óleo. Então, foi realmente um trabalho preventivo que foi feito em conjunto com o Governo do Estado. Teve também o apoio do IBAMA local, tem o apoio da Marinha, que hoje pela manhã também disponibilizou pessoas para ajudar. Mas, fundamentalmente, o trabalho da Defesa Civil, coordenado pela Prefeitura, mobilizando empresários, mobilizando a população, fez com que o, o óleo espaço que tinha se colocado aqui na, no Pontal de Maracaí, já tenha sido recolhido. Por quê? Porque é um trabalho coordenado, preventivo. Existe um crime ambiental em curso no Brasil, e esse crime ambiental tem 60 dias, infelizmente, ele ainda não foi identificado. O governo federal já poderia, já deveria ter colocado a inteligência brasileira. Acionamos a Polícia Federal, todos os secretários de meio ambiente do Nordeste. Infelizmente, a gente ainda não sabe de onde vem essas manchas. Mas estamos fazendo esse trabalho coordenado e aqui o município de Pojuca está de parabéns pelo trabalho coordenado pela Prefeita, com todo mundo que está dando apoio. E, fundamentalmente, a população bem informada também está ajudando. Eu queria destacar que a população pernambucana está junto. A maior parte das equipes que estão fazendo a parte da coleta, coordenada pelas prefeituras e pelo governo, são de voluntários. Cabe a gente também proporcionar EPIs, isso está sendo providenciado, que é luva, orientar a população também para não colocar a mão no óleo, e também o recolhimento desses materiais que eu acabei de acertar com a prefeita aqui. O governador Paulo Câmara autorizou que a, gente, a partir do momento que o material é recolhido, ele tem que ser descartado e a gente está combinando agora isso com a prefeita.